Eu só preciso de mais potinho, é só isso que eu preciso Porque a minha arma não tira nada Ui, ui, picada, picada, picada Para, o que ele vai fazer? Hã? Agora ele virou capiroto, capiroto de verdade Fala galera, vamos continuar a nossa primeira jornada aqui em Elden Ring Estou aqui ainda em Kaelid. pois é, ainda, meu Deus Tem muita coisa para se fazer nesse lugar aqui ainda Vamos matar esses caboclos aqui. Por que tem tanta gente aqui amontoada, hein? Tem algum, algum item bom, secretinho aqui, é isso? Por que, que tá todo mundo amontoado aqui? Tem um item ali, hein? Tem um cabeça de abóbora louco. Eu tô louco que... Eita, tem um mago bem ali. Eu peguei um livro de Mikela. Vou ter que descer do torrent, gente. Não! Melequito, para com isso. Para de me jogar coisa de longe, sim. Isso aí, deixa eu pegar logo o item Vamos pegar item, Ai, é tão bom pegar item, gente O que, é que mais tem aqui de legal Ah, uma Pedra de forja Ah, não, gente pra mim, né? E tu vai me dar um item de presta Não, gente, eu só fico levando Uma cara desse bicho, velho, aqui Nossa Mas que nojento, velho Pô, gente, esse lugarzinho é cabuloso Eu tô com vontade de ir embora daqui já Já quero vazar daqui já não tô querendo mais ficar aqui, não. Posso chamar o perfumista, não? Pra me ajudar? Porque aqui o negócio tá difícil, viu? Tá difícil demais, gente. Eu... Obviamente, eu já morri mais do que de uma vez. Obviamente. Eu vou morrer pela milésima vez aqui, pelo jeito. Cura, minha filha. Gente do céu. Que lugarzinho. Nojento, cara. Não, agora eu tô brava. Agora eu tô zangada. Tô muito brava. Vocês vão se ver comigo agora. Ai, quase, quase, quase que eu caio embaixo, gente. do céu. ah esses bichos só dão um item inútil. Não. Nossa, eu tenho que tomar cuidado com esse cabeça de abóbora louco aqui. Que o bicho é muito doido. Vamos ali. Nossa. Ele dá muito dano, mas eu também tô dando bastante dano nele. Ô, oh, seu mago. Não, achei que tá... Pro... Não, essa vara do, do, do, do, do cabeça louco de abóbora aqui é muito grande. Pega... Pega longe demais. Morre, praga. Pedra de santuário. Ah, gente, essa pedra é utilizada pra produção de itens. Ah, eu queria agradecer o Breno, que ele falou pra mim uma dica bem legal. Eu tava reclamando no último vídeo sobre... Não conseguir depois que eu pegar o item, já direto pro inventário e já abrir o item, né? Pra eu ver o que que, que, que era. E aí ele falou pra me deixar o inventário por ordem de aquisição. E aí ficou bem mais fácil, Breno. Muito obrigado. Hum, pedra de forja sombria 4. Muito bom. Vam, vamos descer? Nossa, gente. Aqui é cheio de podridão escarlate, né? Meu Deus do céu, tem um negócio aqui, que negócio é esse? Examinar. E o que acontece se eu examinar? Entendi não. Enfim, gente, no último vídeo também eu pedi uma dica de como chegar aqui nesse lugar aqui, ó, que eu procurei, procurei, caí no abismo zilhão de vezes aqui e não consegui. E o Bruno falou aí nos comentários, gente, que eu tenho que ir lá pro início da área. Ó, oh, tem uma areazinha aqui, gente, vamos descer aqui, vamos entrar logo aqui, peraí que depois eu termino de falar. Tem um bicho me jogando, me jogando coisa ali, vamos ver o que é que tem de legal aqui, né? Vou colocar nossa lamparina, lamparina, tem uma gracinha linda ali, vamos acender. Então, gente, o Bruno falou pra mim que pra chegar aqui, eu tenho que vir para o Rio Cióf. É, bem aqui, eu tenho que vir aqui. Aí vai ter uns paranauê que vai entrar subterrâneo, uns elevador, uns negócios. É bem complicado o caminho, pelo que ele falou. Mas eu vou tentar ir lá depois. Obrigado, viu, Bruno, pela dica. Arco da runa, muito bom. E o que mais que nós temos por aqui? Vamos colocar nosso escudo, né? Sempre bom andar com escudinho, né? Ui. Sai, rato, velho, nojento. Nossa, tem muitas celas aqui, hein? Rato, vem. Esses ratos, velho não presta nem pra dar runa pra gente. Dá tão pouquinho, né? Nem compensa matar essas praguinhas. Ai! Gente, esse jogo, esse jogo vai fazer eu ganhar meu menino antes do tempo. Não tem condição, não. Meu Deus do céu, cara. Ai, gente, do céu, meu Deus. E o susto da gota serena Gente, eu tô escutando umas, uns ronronar ron aqui, muito estranhos, uns negócios Ui, gente, cruzes Morre aí Já tá com as mesmo, termina de morrer Tem como abrir não, tem um item lá dentro, eu queria abrir Valei, meu, ele se explode para matar a gente, que bicho nojento nossa, eu tenho que tomar cuidado Morra nojento. como é que eu abro? Consegui saquear Vai explodir Ué Ai, um ar Ai, esse anãozinho, velho, eu vi ele lá em coisa também Lá em Liune, assim que eu cheguei Sai, praga Ai, gente, deve ter como eu entrar lá dentro, né? Porque... Tem um monte de itenzinho lá dentro. Meus olhos estão brilhando com aqueles itens lá. Uma porta que não se abre. O que não é novidade nesse jogo. Tem dois anãozinhos ali. Tancando aquela porta. Gente! Olha só que absurdo. Não! Mulher do céu, não faz isso não. Oh, meu Deus do céu. Gente, eles são muito cabelosinhos mesmo. E dá um dono absurdo. Curuzes tem que tomar muito cuidado gente ah não tem como abrir nada aqui nesse lugar meu deus do céu espera que tem um ratão aqui geleca, travou o meu ataque sai praga arco da runa, ah é tão bom encontrar arco da runa gente é muito bom isso aqui hein? ai meu pescoço, tartaruga. bom também não, não, não A morrer pra esse ratinho aqui não, pelo amor de Deus Ai, ai gente do céu Tem um bichinho ali Vamos tentar atacar ele à distância Porque provavelmente não vai ser só ele não Que tem aí Com certeza tem mais, né? Com certeza Cadê o resto? Cadê o resto? Olha o outro ali em cima, oi, tô dizendo Esse bichinho vem quando eles voam em cima da gente Tudo uma vez, menino Vem, pode vir. Vem. Ih, se enganchou na mesa. Destruiu a mesa. Gente, eles têm uma risada muito louca, né? Macabra demais essa risadinha deles. Curuzes. Uma runa. Hum, tô gostando aqui, tô ficando rica. Ih, tem uma mãe de sangue muito grande aqui. Vamos, vamos ver esse caboclo. Ele tava lutando e tal. Tomou na jabiraca, morreu. Esse aqui morreu como? Preso na gaiola? Tá, ah, não foi o eu, não foi o baú. Ah, pedra de forja sombria sim. Um bom, apesar de que eu não preciso mais para essa arma. Eu quero a pedra de forja sombria 10 agora. Eu pa, minha arma por mais de 10 para minha arma top da galáxia. Uma alavanca deve abrir todas as celas. É? Isso, muito bem. Mas tem um negócio bem aqui para baixo. Ah, aquela portinha, gente. Um atalho. Ai, que bom. Ah, então vamos começar aqui, né? Vamos começar do começo, da onde não começou. Aqui, vamos, vamos entrar aqui nessas celas, então. para pegar itens e pegar tudo. Deve ter entradas secretas. Também... Com certeza, porque esse jogo gosta de fazer essas coisas, né? Os bichos são fortes, que eu não consigo matar com um ataque simples. Uma presa antiga, um escudo de pelourinho. Nossa! Nossa! Nossa! Nossa! Nossa! Olha o tanto, gente, que tem ali. Ele nem passa a explodir lá perto dos outros, que aí matava todo mundo junto. Isso, faz isso mesmo. É isso que eu quero que você faça. Muito bem. Morram, seu nojento. Você não vai me dar nenhum item nessa área aqui. Ah, sacanagem. E o que de bom que tem aqui? Uma arma. Uma chave de pedra é sempre bom. Uma chave de pedra. Principalmente porque eu gastei duas pra entrar aqui, né? O que tem pra cá? Oh. Hum, o que será de legal que nós vamos encontrar por aqui, hein? Aqui. Ixi, Maria. Ixi, Maria, boys. Duelista frenético Vixe, esse aqui é frenético, chama o um perfumista Bebe a manazinha Bebe Vixe, Maria, ele tem um negoção Um machadão gigante Chama, Ih, não vai dar tempo, vou morrer Vou levar na jabiraca Isso, perfumista Nossa, gente, esse perfumista é top demais Ele já chegou já metendo um sarrafo no caboclo, vocês viram? Vai, perfumista Toma tudo que tem direito, mulher Toma tudo, vambora Coloca a arma em duas mãos Vamos dar um ataquezão nele. Toma ali, nojento. Toma ali. Ah, ele não é tudo isso, não. Peraí, pera. Calma, muita calma nessa hora. Tô com a marinha. Morre, nojento. Ah, eu dei bastante dano nele, né? Deu bem. Ganhei cinzas de cadáveres putridos. E aqui tem a saída. E eu estou em Lynn Grave. Tem um itemzinho aqui. Uma regalia de... É, chuva das quantas Nossa, que legal Essas vistas lindas aqui, gente Que show de bola Ah, eu já vim aqui nesse lugar Lá embaixo eu fiquei olhando aqui pra cima Será como que eu pego esses itens aqui? Legal, agora eu consegui pegar Vamos voltar lá pra Kylee. Vamos passar o pente fino aqui em Kylee, hein Deixa eu matar essa planta, velha O que que ela dá? Da... Eita, masqueira! Nossa, ela deve dar um item muito bom Porque Olha o que ela faz Nossa, esse negócio surgindo aí Deve dar podridão um escarlate no mínimo E aqui nessa área Tudo a tal da podridão escarlate Eu nunca vi desse jeito Tô dizendo, olha Me dá um item bom, hein Ah, uma flor venenosa Uma cabeça de... Ah, eu queria mais coisa Eu não queria só isso, não Vamos marinar aquelas ruinazinhas O que, que tem pra cá? O que, que temos aqui? Olha, tem uma entradinha secreta aqui. Ih, ruínas do ponto da paragem. Nós vamos entrar aí, hein? Tem mais marrom um desse caboclo aqui. que é isso? É um camarão? Nossa, o tanto eles se abaixam. Esse caboclo aqui dá veneno, é? Nossa, é veneno. Caramba. Não, cachorro, sai! Oh, me ele... Não, eu Tô me atrapalhando todinha com um torrent aqui Deixa eu descer do torrent Gente, eu não sentei na graça ainda Depois que eu matei aquele bicho lá Sai! Nossa, que vara afiada meu filho do céu! Gente do céu! Esses caranguejos são, são, são, são, são fortes Chama o perfumista, chama Chama o perfumista Vai, vem perfumista mesmo aqui me ajuda bem aqui rapidinho. Me ajuda aqui rapidinho. Deixa eu pegar o item aqui enquanto isso. Cabeça de ninguém lá. Não, eu ia apunhar-me em duas mãos. Ui, tem que ser um ataquezão, gente. Ligeiro, porque senão se, esse ferrão pegar a gente, meu amigo. Você é doido. Forte pra caramba. Não! Cara, nojento, ruim. Olha, ele dropou um item bom ali, hein. Morra, nojento. Ainda tem mais um. Gente, é um monte. Ainda tem um cachorro do capiroto aqui. Vai, perfumista O bicho tá do outro lado da parede aqui, gente. Meu Deus do céu. Morre, nojento. Gente. Que vocovoco -vo é -vo, aqui nessa área. Ele me derrubou uma gla glaive de praga uma nojenta aqui Sai praga Eu, hein Sebo de podridão Ah, esse sebo é bom Ah, agora vamos entrar nessa entradinha secretinha aqui Monte de túmulo, velho Ah, esse daqui são mais fraco do que aqueles que eu enfrentei lá fora O problema é que eles são muitos, né? Ui que item bom que tem aqui, hein? Que tem stand de bicho que guardando esse stand de item. Nossa, nossa, nossa, nossa. Eu vou pra vala. Ai, meu Deus do céu. Eu vou pra vala. Tem tudo de ruim aqui. Tem podridão. Tem veneno. Tem tudo, gente do céu. Para, bicho nojento. Nossa, é um monte. Para, para, para, para. Para, para um tiquinho. Eita, o caboclo do veneno ali. Eu tenho que tacar ele. Esse aqui fica dando cobertura pros outros. Ele tem uma portinha bem ali, hein? Eita, deve ter um item bom. Meu Deus, para de pular em cima de mim. Não acaba. Ave Maria, acabou mesmo. Vai não tem nenhum item aqui, gente. já tem um vivo aqui ainda. O bicho não presta nem pra dar runa, gente. Não, só um tiquinho vier de runa. Eu tenho que entrar nessa porta aqui. Eu tô com medo. Eu acho que vai ser um boss bem aqui. Vou até pôr meu escudo. Aí é só um, um baúzinho. Ai, que bom. Lâmina da estrela cadente. Não me lembro se eu já passei por aqui. Ui! pera aí. Vamos lá, muita calma nessa ouro. Nossa! Forte para. Dedeu. Gente, ele é forte pra caramba. Examinar, tá? ritual da comunhão do dragão Ai, gente, tem é um lugar de coisa pra vender aqui Que legal, gente Eu tava sem entender o que de acho que eu faço com esse tanto de coração de dragão que eu ganho Eu tenho nove coração de dragão Eu posso trocar por vários itens Ai, eu gostei disso aqui Gente Esse negócio aqui deve ser ótimo pra usar Com aquele selo da comunhão do dragão Que o Léo falou, né Gente do céu Vou comprar tudo, vou comprar tudo que eu tenho direito aqui Eita, tem um cavaleiro da noite ali Bora matar Eita, bora Simbora, torrentezinho. Eu tô com a arma em duas mãos Tô Bora tentar matar, tomara que ele seja Ele seja fraco, ele não pode ser forte Que nem o que eu enfrentei no último vídeo não, hein é. Vixe Maria Eles são tudo fortes, na verdade né? Mas ele deve dropar um negócio muito bom eu só não posso deixar ele me atacar Vai Vai Mas a minha arma também tá forte Eu dei uma alpada boa nela Vai, o cavalo dele vai cair Tá xingando. Ui Gente Nossa, ele tira um dano muito absurdo Com essa arma dele Tu é doido Calma, muita calma nessa hora Só uma batidinha em vaza. O cavalo dele vai cair Agora tu cai direito E tenta dar um ataquezão nele Ui Eu tô com medo de morrer Morre e, gente, dessa vez eu fui muito melhor, né? Fui melhor dessa vez, né? Ele me deu 8.500 salme, o que? Cinza de guerra. O voo da mariposa venenosa. Eita, vou ter veneno agora, gente, pra colocar nas minhas armas. Legal. Gente, o que que é aquilo ali? Gente, que negócio cabuloso é esse? É um bicho. Nossa, é o mini boys. Eita, lasqueira. Como assim tem um mini borra aqui no meio, assim, do nada? Eu posso chamar o perfumista. Desce do cavalo. Nossa senhora, vou morrer. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Me recuso a morrer por congelamento. Me recuso. Eu tenho 38 mil almas, eu não posso perder isso, não. De jeito, maneira. De jeito nenhum, Voto para graça. Voto para graça e gasta tudo isso, minha filha. Gente, ele é cabulosíssimo. Deixa eu gastar essas almas aqui, gente. Primeiro para poder enfrentar ele, que só vou perder. Eu não sei se eu enfrento ele em cima do torrent. Eu acho que eu vou... Pra cima do torrent mesmo, que vai ser mais tranquilo. Mas deixa eu usar os buffs aqui. bolos de congelamento, que vai atrasar o congelamento dele. Já que ele é de gelo, vamos colocar fogo na arma. Vou colocar... Ih, ele já me viu, lascou. Eu quero usar o arco da runa, meu irmão. Pelo amor de Deus, peraí. aí que eu quero usar o arco da runa. Dá licença. Cadê o arco da runa? Arco da runa, cadê o arco da runa? Ai, gente, não sei onde tá o arco da runa, não. Ai, Jesus Cristo. Cadê o torrent? Ai, gente, eu queria usar o arco da runa. Nossa, que melequinho, é tudo bem. Nossa, mas ele é feio, né? Que bicho horrível, luzes. Ô, oh, gente, se fosse o arco da runa, ia ser mais rápido. Pumba. tá ah, fogo. Cata fogo, Aproveita que tá quietinho. Ah, eu achei que ia ser mais dano. Ia dar. Bebe. Fica cheio do vigor. Cheio da vida. Fica cheio de tudo, minha filha. Nossa, deixa eu tomar o bolozinho aqui de novo bol bolo, bolozinho Bolos Nossa, minha vida Nossa, gente, eu tô concentrada só em ficar me curando E ele me batendo Ai, meu Deus do céu Tem bolinha de fogo? Gente, ele é forte demais Caramba, velho minha gente do céu Ele vai me dar mesmo O, o, o, o fogo, o gelo a gente, eu tô atarentadinha Não tô sabendo nem o que eu tô fazendo aqui Pra falar bem a verdade pra vocês Eu quero tanto usar um arco da runa, gente Eu não equipei aí o, o inventário tá, tá diferente E agora eu não acho o arco da runa Ai, meu Deus do céu, eu vou para fala aqui. Eu queria colocar o arco da Rondo, né? Se eu sair daqui, se eu voltar, ele vai ficar com a vida cheia, não vai? Eu acho que vai. Esse jogo faz isso. Esse jogo é desse jeito mesmo. Nossa, olha o capiroto. por aí, gente. Você tá doido? Taca fogo. Hum, se cura. Se cura muito, gente. Ele é muito feioso, tu é doido. Ai, me deu até uma tosse aqui. Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, gente, ele acabou assim demais, tu é doido. Vem torre. Não tem como chamar o torrent. Só se eu usar coisa aqui. Ai, ah, ele tá quase morrendo, mas eu também tô, gente. Tem uma, uma, uma coisadinha que ele... Ai! Minha gente do céu, o que foi isso? Ele me deu uma. Ele me catou com essa boca réa dele. Shhh, gente, que boi sinistro, cara. Mantém curadinha minha filha. Nossa, mas eu tô tomando muito na cara. Me deu congelamento. Ele é Como é que eu tiro o congelamento? Merda. Já era. Ai, gente, que difícil, cara. Droga! Ai, ah, gente, vamos deixar esse pássaro aí fúnebre pra depois. Porque, gente, não dá pra ficar morrendo pra esse bicho, não. Minha filha daqui a pouco acorda. E eu não posso ficar perdendo tempo aí, não. Vamos entrar nessa portinha bem aqui, ó. O que será que tem aqui pra dentro, Tem? uma portinha aqui. Entrada de Célia. pare na cabana Tá bom. Vou parar aqui na cabana. Ui, que susto, eu não tinha visto esse bicho. Tem uma mulher aqui para nós conversarmos. Bom, esse caboclo aqui, ele disse que eu tenho que pegar uma agulha para ele, para ele me poder contar o segredo para mim entrar nesse lugar aqui, que é alguma coisa em troca. Essa agulha aí que eu tenho que procurar, não sei aonde, no, no pântano. Deve ser por onde eu já passei, né? O pântano de Aeônia. Célia, cidade da feitiçaria. Ah, tem uns feiticeiros aqui, né? Claro. que mais? É tá Sai. Sai. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Tem um bicho que voa. Ixi. Esse aqui parece que é mais... So... É, é, não. <risos> ele deve dar mais dano, com certeza. Oh, esse caboclo, velho, ele fica batendo na gente, se escondendo. Ai. Cadê? Falta Um. Tô escutando um negocinho brilhando. Tô escutando um negocinho brilhando. Ô oh, praga. Vinte, Maria, menino. Mas tu, tu acerta de longe, hein? Tá lá longe o caboclo, gente. Fica me acertando. De ser insuportável Aqui, gente Sai, nojento, véi Nossa, tudo dá podridão um Escarlate nessa meleca Desse lugar, gente, eu vou morrer Ô, oh, trem. Vou chamar o perfumista aqui pra me ajudar Porque Eu, eu, eu, eu tô com paciência, não eu não tô com paciência. Eu já morri tanto pra aquele pássaro velho nojento. Pelo amor de Deus. Eu não consigo passar por aqui. Talvez seja por isso. Eu tenho que fazer a missão lá do caboclo. lá Procurar a agulha pra ele. Tem vários lugarzinhos pra entrar aqui. Só que eu não consigo entrar. Olha, gente. Tem uma semente ali. Tudo que eu tô precisando no momento. Ai, tem uma escadinha aqui. Será que eu consigo chegar lá de primeira sem cair? Que milagre. O velho tá aqui junto comigo. Acender chama. Valeu, meu. O selo foi quebrado na cidade em algum lugar. Ih, o selo é aquele negócio... Ah, gente, é aquele negócio da porta lá, será? Será que eu consigo ir por cima? Árvore. Ah, Não morri ainda, isso é um grande avanço, viu? Pra mim Morra. Morra Ui, que susto Perfumista do céu, tu quer me matar do coração? Homem do céu, eu já ia te atacar Tem vários itens ali em cima, gente Vamos catar tudo Tente gente batalha à distância, é uma boa ideia Tem um bichinho ali, ó se eu chegar lá perto dele, é certeza que ele vai correr. Vai cair lá embaixo. Será que dá um item bom? Ai, gente, só pega na árvore. Ele é quente. Eu sabia que ele ia sumir, né? Ai, gente, vou ter que pegar o, o arco. Toma ali. Toma ali. Cinza de guerra, corte de pulo. Bom que não precisa ir lá pegar o item, né? sem nem Ok, será que tem mais alguma coisa pra acender aqui? Não sei. Pântano de Aeonia. É por aqui que eu vou encontrar a agulha que o caboclo me falou, gente. Um inciso aqui de uns cachorros, velho. Ô oh, gente, esse cachorro velho tá podridão. Ô, oh, praga. Gente, eu vou procurar. Vou procurar a agulha que o homem falou. Deixa eu procurar logo essa agulha pra esse homem. Tá bem por aqui, em algum lugar nesse pântano aqui de Aeonia. Olha, tem um bichinho aqui, gente. Ai, se eu ficar aqui eu consigo, será? Deixa eu tentar. Bem onde eu fico. Tá bem aqui. é onde é que ele vem? Arma venenosa. Ué, mas eu nem matei nada. Como é que eu ganhei já? Ele morreu sozinho? Parece que morreu, porque não tô vendo mais as patinhas dele passando por aqui. Ah, então tá bom, né? Vamos de torrent, porque aqui só dá podridão. Será que é aqui que vai ter a agulha do caboclo? Arco da runa. Arco da runa é bom. No pântano de aeônia. E tem a agulha do caboclo lá. Vamos, vamos tentar encontrar, gente, essa agulha. Ô, oh, meu Jesus. Ave Maria, que labuta, gente. Pra encontrar essa chave. Não podia ser mais fácil, não. Olha, tem um item aqui. Será que é isso? Borboleta... Eu não quero borboleta. eu quero agulha. Perda de pós sombria 4. Eu, eu tô esperando assim que eu encontre em algum. Tipo, em algum lugar assim. E pegue o item, né? Será que é isso mesmo? Olha, tem um bicho aqui. Ai, meu Deus. Vai. Vai. Mata. Ganhei o quê? Ai, ganhei uma cinza de guerra. Nossa, mas tem um melequinho, tu vê peste ruim aqui. Valei, mele forte, dá, seu poderão. Bicho! Será que é ele que vai me dar a coisa? Ai, gente, mas tem muita coisa aqui. Nossa, Torrent, vem. Eu preciso tomar o um negócio da podridão, mas não consigo tomar na, com, com a mentira que não tá equipado o negócio da podridão. Ah, não, tá de sacanagem, né, jogo? Tá de sacanagem comigo, né, jogo? Não equipeia o encantamento lá, gente. Oh, meu Deus do céu. Eita, esse bicho aqui é cabuloso. Não, tem que matar ele, mas... Vou ter que descer do Torrent. Acho que vai ser mais fácil descer no... Ai, meu Deus do céu. Ixi, ishi, ishi, ishi, ishi, ishi, ishi, ishi, vai vai vai vai isso toma nojento me dropa poxa pensei que tu ia me dropar o negócio que eu tô querendo, eu tô só podridão tem hum. outro caboclo aqui gente eita comandante oneio vale. como assim gente, tem um caboclo aqui no meio do... Ixi, chama, chama chama Chama o Perfumista, chama o perfumista. Chama Chama o Perfumista Gente, tem uns caboclos que ajuda ele ainda Olha que sacanagem Ele tem umas invocações pra ajudar ele também Deixa eu matar as invocações primeiro Nossa, ele é forte pra caramba Nossa, ele é muito forte Tem que matar essas invocações aqui Que essas invocações fica ajudando ele Vai Perfumista, não testa ele aí Teste ele aí Perfumista Meu Deus, eu tô morrendo já Tô morrendo pra invocação dele Não, não, não, não, não, não, não Vai, torrente, sai daqui Vai, perfumista, teste ele aí Isso, matei a invocação, invocação tudo, né? Agora vamos descer Vamos descer do cavalinho, vamos descer do cavalinho Ah, ainda tem uma invocação ali Ai, oh, gente Ei, vamos usar, vamos usar a cinza de guerra que o Messias falou Vamos usar, eu, eu adoro stunar os boys com essa cinza de guerra É muito bom, gente só que eu não consigo usar, E demora um pouco, vai. Não deu. Ah, não, não estunou não, hein, não estunou não. Eu vou acabar indo pra vala, tentando fazer essa estratégia aqui. Ah, não deu certo não, gente. Vamos voltar pra nossa arma normal mesmo. Porque não tá rolando, não tá estunando, eu não tô acertando o time, eu acho. Uma esquivara, velho, afiada, nojenta. Ai, ah, gente, o meu perfumista se foi agora. Lascou muito. Trocar minha filha. Não, não foi meu perfumista, não. Ai, que bom. Foi o outro caboclo que foi. Toma, te nojento. Gente, ele é forte pra caramba porque eu não tô dando lá esses dano nele, não. Ui, ui, ui, eu tô morrendo. Meu Deus, perfumista. Me ajuda, perfumista. Me ajuda, caboclo. Nossa, eu não consigo, cara. Dar uma Coisa nele. O, o, o stun gosto, não para os ataques. Nossa, recupera o HP. Eu não tenho mais, gente. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais vida. Eu não tenho mais nada, cara. Eu não tenho mais nada. Vou usar a urgente gente. Cura, minha filha. Cura muito. Tá, vamos com muita cautela. Eita, masqueira. Esse ataque aqui é muito forte. e tô com podridão. Eita, ele dá podridão também, lógico, né? Eu tô num lugar, velho, nojento, que só dá podridão. É lógico que ele vai me dar podridão. Cura. Cura, mulher. Ai, gente, eu só fico me curando, tentando sobreviver. Eu não consigo nem atacar ele direito. Vai, aproveita que ele tá detetido com o perfumista. Ô, melequento, vem. Ai, gente, cura. Ui, eu vou morrer. Ui, pura, pura, gente. Ele é difícil pra caramba, cara. Esses boys aqui, gente. De cá, eu achei que, como eu estaria, eu tô um pouco mais forte. Eu tô bem mais forte, na verdade, né? A minha arma, né? Mas esses boys aqui, viu, eu tô passando mal pra eles. Eles são fortes demais. O perfumista que tá me ajudando aqui. Gente, eu tô perdendo tempo aqui, vai Ai, gente do céu Sai de perto, sai de perto Ele vai jogar um encantamento muito louco, vai Vai, perfumista Gente, o perfumistazinho, viu Ô, gente, ele tá indo pra dentro o de um lugar de podridão Eu não quero ir pra aí, não Toma ali, nojento, bem. Toma ali, mais um Mas que... prongo! A invocações dele voltou tudo Puxa vida, bem na hora que ele tá quase morrendo é que eu consigo pegar no stealth. Ai, podia, né? Um bem ali, ó. E se ele for pra luta junto, ele vai me atrapalhar. Merda. Vai. Pelo menos ele para o ataque quando eu bato nele. Ai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, podridão. Oh, meu Deus do céu, essa podridão é Um saco, viu? Será que consigo pegar ali um stealth, gente? Ai, tô curiosa pra saber. Bem ali, ó. Eu vou devagarinho, devagarinho, devagarinho. Sem down? Um. Ah! tu veio? Tá chamando. Ah, quando ele faz isso aí, ele chama as invocação. Ah, eu não tinha me ligado ainda qual era o, qual era o movimento que ele fazia. Mas agora eu me liguei. Eu não tô com arma em duas mãos. meu Deus do céu! tô. Eu tô. Vou matar as invocação primeiro. Vem levar na jabiraca pra esse bicho. Pra ele, enquanto eu tô fazendo isso, né? Oh, mas que praga. Mantém HP sempre cheio. Pouco. Pouco. Vamos matar logo esse bicho dele aqui. Morreu todos. Morreram todos. Beleza. Eu acho que eu vou ficar em cima do torrent mesmo. Eu vou dar só uma batidinha e vazar. Hum, vai rolar. Eu tô achando que vai ser melhor ficar no chão mesmo e me esquivando dele. Gente, ele é difícil de como é que eu vou matar esse bicho, gente? Eu tenho que aproveitar e ir batendo Enquanto ele tá entestido com o perfumista ali, ó Nossa, o que ele vai fazer? Segura o perfumista Isso, escreveu pra esquerda Isso Ai, gente, tô pegando o time dele Sai, sai, sai sei que é da dar do escarlate bem ali Isso, garota Muito bem Isso, muito bem É só ir rodando nele Nossa, ele vai chamar os capirotos Aproveita, dá um ataquezão Aproveita Ele chamou os caboclo, gente Nossa, eu tenho que correr de ladinho pra esquerda, gente Calma, muita calma nessa hora. Chama o Torrent. Ele tá quase morrendo. Vamos só matar os Capiroto, velho, aqui, ó. Que ajuda ele. Desmarca, que fica melhor. Gente, essa trilha sonora é sinistra, cara. Gente, o meu perfumista ainda tá vivo. Nossa, como eu tô gostando desse perfumista. Gente, esse comandante Onei é do Capiroto mesmo. o bicho difícil, gente. Quando ele tá quase morrendo, ele chama as invocações dele... Ai, gente, agora é só nós dois. Só nós dois, porque morreu todo mundo, ai, gente. Ui, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Ai, gente, não sei, é só nós dois. Ainda dá uma pesada na barriga. Vai, vai, vai, vai. Calma. Morre, praga! Yes, Conseguimos, gente. Esse teu trabalho, cara. Ai, ele me deu a agulha. Ufa! Que bom! Boa agulhazinha difícil, hein, gente? Meu Deus do céu! No dia seguinte. Voltei, mas agora eu voltei preparada. Fiz um post lá na comunidade e a galera comentou pra mim usar coisas sagradas. Pro primeiro teste, vou usar aqui um potinho, um potinho de água benta. Fiz três. Vou usar também essa espada larga sagrada aqui, ó. Com a cinza de guerra lâmina sagrada. E foi uma dica do Kogu. E não vou usar o torrent. Que o Elton disse que não era pra usar o torrent. Que é muito mais difícil usando o torrent. Então vamos lá. Vou ativar aqui, ó. É assim que usa. Eu tô testando, gente. Gente, eu vou usar um, um coisa também. Um, um, um, como é que é o nome, gente? Um negócio que eu esqueço. Um arco da runa. E eu acho que eu tenho... Eu acho que eu tenho uma bolinha daquelas. De fazer o... o, o, o aqui. Aqui. Ah, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Será que vai funcionar, gente? Ai, gente, eu tô morrendo de medo, cara. Eu não vou conseguir chegar perto dele. Meu Deus, eu já vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E ele aqui. Que Pelo amor de Deus, cara. Será? Viu? Bicho cara. Eita luta, vamos para a estratégia que o Elton falou, ele disse pra mim pegar a cinza de guerra cão de caça, e é esse bem aqui ó que me dá essa cinza de guerra. Me falaram gente nos comentários, no vídeo anterior eu enfrentei um bicho desse aqui, me falaram que é, sem enfrentar, sem ser no torrent é mais fácil, vou testar aqui, ver se é mesmo, eu acho que eu vou me lascar isso sim. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos tentar enfrentar ele sem ser no, no torrent. Pra ver se vai rolar. Eu não sei se eu uso escudo. Acho que eu vou usar escudo, né? Por que não? Vem, bicho, vem. Me dá essa cinza de guerra pra matar aquele passarinho do capiroto. Vem, fi, vem. É ele, ele Vem. vem. Ai, ai, ai, ai. <risos> <risos> Com muita cautela. Isso. Muito bem, vamos ficar sempre do lado oposto da, da arma dele. Tudo bem, tá tudo sob controle. a gente, eu tento me controlar, caramba, esse bicho tão. Ui. Gente, essa trilha é sonora, hein? Eita, tá. Eu, eu, eu, eu, eu acho que dá pra me dar ataquezão, hein? Tá não. Mas tipo, ai, ai, ai, bugou. Ui, ui, ui. Dá pra me dar ataque mais forte, gente. Eu tô dando um ataque fraco. Toma ali. Gente, embaixo do cavalo. Sem ser no torrent é mais fácil mesmo, cara. É bem mais fácil. Fica do lado de cá. Isso. Toma ali. Toma ali. Eu quero que ele caia do cavalo. Cai do cavalo. Isso. Toma ali. Cai. Ai, ele é Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. aí. calma aí. Espera um pouquinho. Espera um Agora eles angolam comigo. Praga ruim. Então, gente, eu agradeço muito. Quem já, se, quem já é inscrito aí no canal, participa. Deixa o like. Deixa aquele comentário top. Muito obrigado, viu? Se você não é inscrito ainda, faça parte do time. Faça parte do time, gente. Ai, eu muito mais. Você me deu um ataque longe. Com a arma, recupera. Morre, nojento. Toma, chupa essa manga, sua praga ruim. Cadê o negócio que eu tô querendo? Ai, gente, cinza da guerra. Passo do cão de casa. Eu espero muitíssimo que valha a pena. Vamos matar aquele passarinho capiroto nojento. Vamos lá, essa cinza de guerra é pra deixar a gente. Rapidão, que nem o Flash, sabe? Tipo. Não! Meleca, eu não tô sabendo usar, gente Eu tenho que me acostumar, Peraí. aí Pena que essa espada, ela, ela é fraca A espada... Ai, meleca, peixe ruim Mas que praga Não, para, não vai parar enquanto me matar Cara, que bicho nojento. Gente, eu já perdi todas as esperanças, sinceramente Meu Deus do céu, que bicho Ah, piloto Bicho nojento. Cara, cadê o potinho sagrado? Deixa eu jogar nele pra ver se, se presta. Desculpa o palavrão, gente. Mas tirou pra caramba, vi. Que dano absurdo esse pote, deu? Você tá maluco? Desperde sem um pote. É só o que eu tenho, é esse pote. Gente, mas a cinza de que é bom mesmo. Um não convenhamos, tá? Convenhamos que ele quase não consegue me pegar. Gente, que cinza de que negócio... Tudo aqui é bom. Tudo que você disser aqui é bom. Tudo. Só preciso aprender a usar. Gente do céu. Três, dois potinhos tirou aquilo tudo. Eu quero preciso de mais potinho. Eu só preciso de mais potinho. É só isso que eu preciso. Porque a minha arma não tira nada. Ui, ui, picada. Picada, picada. Para que ele vai fazer? Hum? Agora ele virou capiroto. Capiroto de verdade. Meu Deus. O que aconteceu? Inimigo derrubado. Yes! Eu não sei o que aconteceu, gente. O que aconteceu? Mas eu não matei! Eu vou ter que rever no vídeo. Ah, não, o importante é o que interessa. Tá morto. Atiçador da morte que eu ganhei aqui. Dei quantas almas? Ah, só 15 mil. Ah, achou. Ai, ah, eu dei um. Hein? amor de Deus. Mas digam aí nos comentários o que vocês acham que aconteceu, se isso já aconteceu com vocês. Meu Deus, cara, mas tudo bem. Conseguimos derrotar o um inimigo que deu mais trabalho aqui nesse vídeo, tá? Yes! Yeah. Muito obrigada pelas dicas, gente. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!